Então, pessoal, o que o Davi estava falando sobre as grapas é o seguinte. A indústria do cimento, ela, ela quimicamente falando, o cimento ele tem um, um período de cura de 21 a 28 dias. Então, assim, na moral, né, Davi? chumba isso aqui e esquece que essas grapas existem. Exatamente. Quer, deixa lá, vai fazendo outra coisa, sabe? Vai, vai fazendo outra coisa, deixa essa grapa. Quanto mais tempo essa grapa estiver curando ali a massa, com ela escorada, Melhor. Cadê Exatamente, aí? na obra tem várias situações Eu citei uma Que é quando for fazer o um rejunte ali em cima Às vezes tem o pessoal do gesso Que vai aplicar a moldura E às vezes com escada Como tem a bancada aqui, 60, 60 70 cm avançado na parede Com a escada ele não alcança O que, que ele vai ter que fazer? Apoiar o pezinho onde está uma dessas grapas Mesmo, não é o correto não, não Mas bom. já que ele vai ter que apoiar o pé Ele tem que apoiar o pé em cima dessa grapa é pra...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 não, vem com, não chuba grapa com argamassa. E não bomba grapa ruim. Ah, é. É melhor sim. você gastar r reais a mais do que você perder dois pau de pedra. Com certeza. É, dois pau, dois O quê? É só essa aqui, e né? Então. <risos> pessoal, vamos, vamos dar uma aceleradinha aqui, o Davi. Davi é o meu especialista em granito que eu tô só assessorando ele aqui. Vamos passando as dicas em conjunto eu e ele aqui Para vocês, porque granito, pessoal, é diferente de de piso. É um negócio um pouco mais delicado, tem muita atenção, muita atenção, no corte, se você errar o corte no granete, você tá morto, você perde uma pedra de 2 metros por causa de um corte de, de meio centímetro, é muito detalhezinho, a gente vai passando umas dicas para você depois, beleza? Valeu, Davi, valeu, vamos junto.